E aí pessoal, aqui é a Paloma estou jogando as casuais. Estou enfrentando quem? Estou jogando com o rio. Esse personagem, o Gil, eu peguei porque ele é um personagem antigo. Ele era o chefão do Street 3. Quem se lembra, comenta aí. A jogada dele é, é da Hadouk. É é Bastante Hadouk que eu vou dar aqui, é o que eu não tenho nada com ele aqui. Quem segura do agarro. Ele tem essa super pernas. também. Quem jogou? o combo dele. Calma, amigo! Preciso ir lá pra lá, senão vou tomar aqui. Nessa série pra quem não conhece, eu tô testando aqui o personagem, eu não sei jogar nisso. nesse aqui. Vou jogar tá, gente. Amigo, só falta... Vai. Vai Aliás, a gente tinha nem um... Aqui, um... <risos> Só o Sopo morria. É, é isso, é isso, é isso. É, é. Toma o meu especial! Time to return to Harmony. Seraphic, <risos> um Especial bonito, viu? Bonito demais. Hyrokenny, <risos> Hyrokenny! Quando ele vem, com ele Putz, eu preciso sair daqui Nossa, não deu nenhuma oportunidade Me prendeu ali, não deu nem pra sair Fora o um espaço Passei sem é bater Rápido Dá um espaço pra soltar o meu lado Por que eu solto tudo aqui do lado? tô é daqui Calma, Ken! Quem pode com ele desse jeito? Puxa vida. You win. Round one. Pelo nasce gás ou menos, né? <risos> ah, a gente tenta Não custa tentar É bom, dá <risos> pra aprender Esperar ele pra mim Ele tá até dando uma esperadinha hein? Mas deixa eu fazer o um... meu Cada um, um pouco, viu? Não é só você não. <risos> tá pra lá. <risos> Olha, <Shiryu. risos> Meu, eu preciso sair desse canto. Eu tô me esperando. Ó! Naquele... Oh, não deu pra nada! nem todo o meu poder pra passar lo não em uh. nada! <risos> eu posso lá não ele achei que bem na minha bunda coitado vai lá. pessoal quem gosta de enfrentar o que comente aí e o que vocês acham desse personagem que eu estou jogando quem sabe jogar no Ken? ele deve gostar bastante Vamos lá. ai fica difícil Time to to aí, esse, é hora de to ao bonito desse. Não, não que não mais hoje! Toma! <risos> <risos> <risos> eita, eu preciso sair! Ah, logo esse chorinho que me um do fogo ainda. Fazer o ganhar a muda com fogo aí, né? o que? Você perde. É isso aí! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar seu like, de compartilhar com os amigos e comentar. Então, até mais. Tchau.